sou o Guto Carvalho, moro aqui em Brasília, sou da comunidade Puppet, também participo da comunidade Zalex, aqui no Brasil, estou uh, aqui participando do evento Agenda Digital do Ministério da, da Cultura, apresentei aqui alguns trabalhos sobre infraestrutura como código, vou falar sobre infraestrutura ágil, falando sobre Puppet, Vagrant, estou aprendendo muita coisa nova aqui também com os outros palestrantes, estou sendo uma troca de informação muito legal. Espero que o Ministério da Cultura e a CGT do Ministério da Cultura, que é quem está organizando o evento, faça isso no mínimo é, a cada dois meses, se possível, uma vez por mês, ou pelo menos um dia de encontro da turma aqui para continuar essa troca de experiência, que foi muito rico para todo mundo e também o Ministério da Cultura vai poder... É aproveitar essa experiência e trazer essas tecnologias, esses cases para dentro da casa para melhorar a sua operação, a sua infraestrutura. Então, fique ligado nas próximas agendas, aqui a Agenda Digital do Ministério da Cultura e venha participar com a gente, venha hackear com a gente aqui. Marcelo, sou da EPC, participando desse evento, acho que é o primeiro também que acontece, né? As ferramentas apresentadas aqui para mim é, é surpreendente, uma, uma evolução na forma de administrar a parte da infra e assim, pretendo ir nos próximos e aplicar isso tudo no órgão. No... de só pingar na porta, né? só de fazer um, uma, um monitoramento simples, trivial para um monitoramento mais efetivo, um monitoramento que a gente veja qualidade, que a gente meça de fato a disponibilidade do serviço. A gente estava falando mais cedo aqui que não é monitorar se a porta do SMTP está funcionando. Eu quero... Em segundo momento, ele pode atuar outros scripts que podem mandar informações ou automatizar esse processo é, para poder resolver o problema. Né? E caso satélite, é assim, tem coisas que tem que atuar muito rápido. eu sou aqui de Brasília, atuo na comunidade Clone e estou aprendendo aqui bastante nesse evento do, do MINC e é um evento muito bom e todos estão convidados para os próximos que certamente é, acontecerão. Parabéns ao realmente pela iniciativa. Não faz mais nada sem ele. É Mas escolha o que você tem que fazer, cara. Uma vez que você dá um passo na direção da automação, é melhor você não voltar para trás. Cara. Não faz nenhum sentido. É. A noia vai ser você, filho. Fica que pegar um IES que não sabe Não, quer dar um IES no diretório, não para a vai na coleta e o técnico alto. É, não, automação é uma operação. Tá.